Amor segundo os sagitarianos. É uma maneira muito própria, muito interessante de amarem, né? o que significa o amor para os sagitarianos. Antes de mais nada, o sagitariano ama a distância, ama o distante. Portanto, é muito comum eles se envolverem em relacionamentos com pessoas que moram em outros países, em outros continentes, em outras cidades, ou dentro da mesma cidade em bairros mais distantes, do outro lado da cidade, porque para eles é muito romântico, faz parte da aventura, do relacionamento, percorrer quilômetros para encontrar o seu amado, o seu, a sua amada. Eles sempre imaginam que a pessoa à distância é melhor, é mais interessante do que quando elas encontram, chegam muito de perto nessas pessoas, então é como se eles ficassem mais interessados, mais motivados amorosamente pela pessoa, enquanto ela faz parte de um alvo a ser conquistado. Tem aquela história do arqueiro, que é o símbolo do Sagitário, né? que é metade animal, metade homem, um arqueiro com a sua seta voltada para o infinito. Então, enquanto ah, esse seu amado, essa sua amada, esse seu amor é um objeto de busca, de conquista, está longe da imaginação deles, eles se sentem muito interessados, muito motivados e muito atraídos. Mas quando chega perto, passam a conviver, é, ou conquistam completamente é, o coração dessa sua, desse seu alvo, né, desse objeto de conquista, uma leve insatisfação, começa a brotar no coração deles, na mente deles. Aí já começa a ter, eles começam a ter aquela coceira de sair atrás, conquistando, buscando um novo alvo. Para fazer com que um sagitariano, uma sagitariana se mantenha interessado, interessada por você, ou apaixonado por você, a gente tem que manter, assim, é, alguma coisa em nós inconquistável, que não, não esteja assim, muito disponível, muito totalmente à mão. Isso vai fazer eles se sentirem motivados a perseguir o tal alvo. Ou então, uma outra boa fórmula é o casal, os dois enamorados, é terem sempre uma meta, um alvo, um objetivo a alcançarem juntos. Isso vai manter também a relação aquecida. Os Sagitarianos são muito independentes, são muito livres, são muito soltos. Então, para eles, de maneira alguma, o amor pode aprisionar, limitar, cercear, é, impedir que eles circulem, que eles desbravem, que eles explorem. Essa é uma maneira certa de perder o amor de um Sagitariano, de uma Sagitariana. Então, para eles, é bem o contrário. O amor é um combustível, é um elemento a mais na vida que deveria fazer a gente crescer, expandir, desbravar, ser grande, explorar universos que a gente ainda não explorou e que o amor justamente estimularia essa oportunidade, esse momento de crescer. Então nunca fazer com que o um sagitariano se sinta Sinta que a sua vida diminuiu, encurtou depois que se apaixonou por você. Se alguém amando ou sendo amada teve a sua vida diminuída, reduzida em relação ao que era antes, para eles não é amor. Livres e independentes, como eu falei, viajantes por natureza, uma alma de andarilho, eles precisam de espaço, mesmo apaixonados, para ir e vir são extremamente positivos e otimistas e dificilmente vão se apaixonar ou vão se manter apaixonados por alguém pessimista, lamuriento, cheio de queixas. Eles não são uma boa companhia para o sofrimento ou para quem gosta de sofrer. Em compensação, eles jogarão a pessoa por quem eles, eles estejam apaixonados, é, a quem eles amam, num astral lá em cima. É isso que para eles o amor faz, o amor produz. Trazer um astral, uma alegria, uma vibração para a vida daqueles que estão envolvidos e tocados pelo amor. Portanto, amor e baixo astral para eles não é uma possibilidade. A aventura, qualquer cena, toque de aventura, sempre vai inspirar o amor do sagitariano, despertar o amor do sagitariano. Muito mais do que a rotina, a segurança, a repetição, o de sempre, os programas comuns, isso não, não faz parte do repertório do elixir, isso não é afrodisíaco para os sagitarianos. Adoram ler, aprender, conhecer, saber. Vão adorar se fazer de mestre, professor, guru para o seu apaixonado. Então adoram se relacionar com pessoas que são assim uma espécie de aprendizes e ávidos a escutar toda aquela sapiência e sabedoria dos sagitarianos. Mas também vão se apaixonar por pessoas que sabem e, e que podem trazer para eles um número maior de conhecimento, volume maior de conhecimento. Aí eles serão apaixonados por quem sabe, e ardorosos aprendizes. Se você gostou desse conteúdo, se identificou com ele, que eu tenho certeza que isso aconteceu, você compartilhe esse vídeo, esse conteúdo, com seus amigos, colegas, conhecidos, parentes, amados, sagitarianos, que eles também vão se identificar e se beneficiar de, e se reconhecer nesse conteúdo.